Olá, eu sou a Maria do Blog eu sou Maria e hoje vou-vos mostrar 5 aplicações que eu acho que vocês deviam mesmo conhecer, que têm efeitos muito interessantes, por isso vamos começar. O primeiro que eu vos quero mostrar chama-se Foodie e para mudarem de filtro basta arrastar de um lado para o outro no vosso ecrã. E tem vários filtros bastante interessantes. Se vocês quiserem escolher um específico que vocês já conhecem, só precisam de ir aqui ao último botão de baixo, o botão da direita. E aí já conseguem ver com mais pormenor que filtros é que existem e como vocês estão a ver existem vários filtros se vocês carregarem nele vocês podem diminuir o efeito do filtro ao vosso gosto é uma app muito muito interessante e vocês também podem usar como editor de fotos vamos escolher uma foto vamos aqui ao segundo botão do meio que é uma varinha mágica e vamos poder escolher os filtros que nós queremos utilizar se vocês pressionarem na foto vocês podem ver como é que era antes e como é que ficou se vocês forem ao segundo botão de baixo vocês podem aumentar e diminuir o contraste de cores que eu acho que é bastante interessante e no terceiro botão vocês podem colocar com uh, efeito chocado ou sem efeito chocado vocês podem colocá-lo em forma oval e aumentar e diminuir o efeito ou colocar em modo horizontal como no instagram e aumentar também e diminuir o efeito. Vou-vos mostrar a Apple Pular. Como vocês estão a ver, já existem aqui imensos filtros interessantes e eu lavo vos uma foto base. Se for a primeira vez que vocês estão a usar esta app, eu lago-vos uma foto base, que vocês a experimentando. Mas vamos utilizar uma foto nossa. Ok, neste botão do meio, que está aqui assinalado, lado, vocês têm os efeitos todos que podem utilizar e cada efeito vocês podem editar à vossa maneira arrastando o botão da esquerda para a direita e da direita para a esquerda mas vocês também podem editar ainda mais e para isso só precisam de ir ao botão a seguir e vamos carregando na temperatura e vamos movendo de um lado para o outro até vocês terem o resultado que vocês querem vocês também podem mover na cor na vibração de cor na saturação e também tem a opção curvas, que vocês também têm na época fixar vocês podem ajustar os tons vermelhos verdes e azuis se vocês repararem em cima, mostra vos o vosso histórico do que vocês tiveram a fazer, por isso se vocês quiserem voltar um bocadinho atrás só precisam de carregar e ele volta-vos atrás até ao ponto exato onde vocês querem voltar por isso vocês podem ir completamente para o original ou 12 Movimentos a seguir, que é o último, a última coisa que nós fizemos. Vocês também têm a opção de colocar texto, mas isso vocês vejam sozinhos que esta app tem imensas imensas coisas para vocês explorar e achei que vocês iam gostar imenso. Vamos então para a próxima app, que se chama Camly. Vamos então escolher a opção da galeria e vamos escolher uma foto para editar. Tem muitos efeitos pagos, mas os efeitos grátis são bastante interessantes e vocês podem carregar em efeitos e descarregar como diz grátis, ou seja, o Grayscale e um o Mono são completamente grátis e tem os efeitos base, que também são bastante interessantes. Esta app também vos dá a opção de colocar em texto, de modificar em todas as opções que vocês têm no VSCOF CAM, que é o brilho, contraste, a claridade, a exposição e tudo isso Embora muitas das coisas uh, tenham que ser pagas, vocês vão adorar um segredo que eu encontrei aqui nesta app, que é completamente grátis. Se vocês forem ao penúltimo um botão, que é uma régua e um lápis, vocês vão encontrar aqui a opção 3D, que é uma coisa que vocês adoram. Por isso, se vocês arrastarem de um lado para o outro, vocês têm aquele efeito 3D que vocês gostam imenso. Se eu encontrar esta app completamente grátis, eu ensino-vos a instalar, mas, mesmo assim, tem uns efeitos que vocês podem utilizar de vez em quando para mudar um bocadinho as vossas fotos. Esta aplicação eu já vos mostrei num vídeo, mas foi muito do leve, e eu não falei muito sobre isto, mas é uma das apps que eu gosto mais, porque tem efeitos de luz que eu adoro, por isso, não me escolher uma foto. O que vamos fazer agora é carregar em texturas, e vocês podem descarregar estas aqui, menos estas que são pagas, mas eu vou-vos mostrar como os efeitos gratuitos são muito, muito bonitos eu acho que o meu preferido é o Color 2, e o que eu adoro usar é o C15, que é mesmo muito fixe e eu vou-vos mostrar como é que vocês podem adicionar às vossas fotos eu vou clicar em fazer Download, e vocês podem fazer isto tudo, em todas elas têm esta sete para baixo eu fui logo para as texturas, mas vocês têm, claro, os filtros e vocês podem escolher o que vocês gostam mais, eu adoro este f 4, fica um efeito mesmo muito interessante Vamos agora para as texturas e vou a color 2 E como vocês veem aqui, Dish Screen Se vocês lembram dos meus tutoriais de PixArt Vocês sabem que há aquelas opções de mods Ou seja, o modo Ecran, o modo multiply E isto é basicamente o mesmo Se vocês continuarem a carregar o Dish Screen Vocês vão encontrar o modo lighten O modo overlay, que fica mesmo muito bem nesta foto O modo soft light, hard light, multiply Color Burn, Color Dodge, Exclusion, Difference e voltamos ao screen. Ou seja, dentro destes todos, destes, destes efeitos todos, vocês têm vários, porque vocês podem usar vários modos. o que eu acho que é incrível. E esta é uma das minhas apps preferidas, mesmo só usando as coisas gratuitas. Vocês também podem mudar as cores da vossa foto, clicando neste balde de cor e arrastando a cor para o outro lado. E se vocês tiverem um feed de só uma cor, vocês conseguem modificar isso muito facilmente e gratuitamente, por isso é ótimo. A última app que eu tenho para vocês é uma app super estranha e após que cálculos vocês vão gostar imenso, vamos escolher uma foto na galeria, pode ser esta foto, e agora vamos escolher um destes filtros, e como vocês estão a ver, estes filtros são bastante estranhos e bastante fixos ao mesmo tempo. Se vocês carregarem um deles, vocês têm vários, vários efeitos, como vocês estão a ver mas como vocês estão a ver também, aqui diz normal, ou seja, vai haver outras opções de modos de imagem se vocês colocarem outra vez tem a opção screen, opção lighten, overlay, soft light, hard light e todos esses que nós tivemos a falar ao bocadinho e assim vocês vão criar fotos super especiais, super diferentes de toda a gente Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e destas 5 apps Se vocês quiserem que eu vos mostre mais apps estranhas mas interessantes Digam nos comentários o que eu faço E vemo-nos no próximo vídeo